Oi pessoal. Oi gente. Olá. Olá. Nós somos o Trio Capitu, um grupo de sopros que já está na estrada aí desde 2012. E no ano passado a gente lançou o nosso primeiro CD chamado Novos Ventos. E uma das nossas marcas é justamente a divulgação da nova música brasileira. E agora nós estamos com novos projetos e abrindo uma chamada também para novas obras musicais para nossa formação. De oboe, flauto, fagote, também podendo incluir o corno inglês e o pico. Então, se você é compositora ou compositor, arranjadora, arranjador, e acha bacana essa parceria, manda pra gente o seu material. No nosso site ou na nossa página do Facebook tem todas as informações sobre como fazer esse envio. A gente tá aguardando e vai ficar muito feliz de tocar a sua peça. Obrigada. Obrigada. Valeu, tchau. Tchau. Uh! Ficou bom? É nóis. <risos> Ficou ótimo.